E aí clan, Shadow aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Kunai, Metroidvania, Andy, sensacional para PC e Nintendo Switch. A gente tá fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai revisitar um velho amigo robô pirata. Vamos lá. Muito bem. A gente já começa aí tendo esse diálogo que já tivemos no episódio anterior. E aí a coisa é feia, viu? Essas áreas eu acho que todo jogo... As mais complexas Vamos refletindo tudo É um pouquinho complicado viu Vamos ver o que vai acontecer Sala de reator mais o quê? Não, não, não, não, não Não aquele tablet, não de novo Jones fecha as portas do meu quarto Já na é? todas elas Ele não pode me pegar dessa vez está meio aflito que da última vez ele tomou um desacerto. Né? Essa área é meio complicada, viu? Os inimigos são mais pesados. Não vai dar nem moral, porque se a gente for ficar matando inimigo por inimigo, não vai ter fim. Vou trocar nosso chapéu. Vamos trocar nosso chapéu. Vou colocar aqui no desengrupidor, acho muito mais sofisticado. Também é tudo mais ou menos trancado, né? Esse bicho é pesado, hein? Deixa eu dar um neles. ah neles, muito mais muito mais simples né? olá lá que legal! Muito bem! É bem enjoado viu, é bem enjoado, não pode dar o pulo duplo Tem que guardar o pulo duplo pra última hora Aeee! Temos aqui a primeira alavanca, são cinco portas que tem que ser abertas nesta, nesta área, e é uma pior que a outra, a gente passou já isso aqui, o que temos aqui para a esquerda? As portas. Essa porta aqui abriu. Olha que beleza! Só assistindo, não fazer nada. Nossa! Que dano incrível! talvez a gente tenha que brincar aqui nesta área ali embaixo tá ser espeto, né? Essas são as regras do jogo, né? O jogo são essas. Feito. A gente não está com crédito muito bom nossa espadinha. Poxa, oh, achamos uma área secreta. Só com moedinhas? Que tristeza. Ui, é só que beleza, amigo. Vai dar dragão. Nossa, tanto de dano que dá. Não foi tão terrível quanto mais nem que seria. temos para cá? Aqui mais uma alavanca Abrimos mais uma porta e desativamos mais um ventilador Bom. Agora é só ir, né? O dragão já voltou? Não Beleza, nem queria mesmo fazer mais da maneira Estar uma salvada, que não é necessária porque sempre que você, por exemplo, ativa uma alavanca dessas, uma vez feito, não precisa refazer. Beleza? Não precisa fazer isso, assim, né? É, é a maneira mais inteligente de fazer. Tira a bazuca. Muito mais legal. Pode fechadinha. Nossa, é Esse bicho lembra alguns robôzinhos, lembra alguns inimigos do Mega Man Será que tem mais algo secreto aqui? Que pena! entrando em uma daquelas áreas com inimigos. Olha que beleza. Bem menos traumático do que imaginamos, né? Tá, talvez a gente <risos> foi abrir a porta errada, mas tá bom, tá valendo, tá valendo. Acho muito legal os recursos do esse nosso fogozinho talvez seja de outra forma, chegaria. Oh! Parece mesmo! Mas confesso que a primeira vez que eu fiz essa parte foi da pior forma possível. A gente chegou agora a uma área bastante interessante. É um certo desafio isso aqui, viu? Não, não pelos inimigos, pelo, mas pela. Nossa, nossa, nossa. E agora o que ninguém explica. Como dá esse pulo? Você tem que só largar. Vou tentar explicar, porque realmente muita gente empaca aqui. Você joga no cantinho e você vai soltar na última hora. E aí você pula. Viu? Na última hora você solta e deixa a inércia te levar. Só a hora que você estiver perdendo o impulso que você pulou novamente. Não deu muito certo nas outras vezes que eu mostrei, mas.. Mas é isso. É isso, é só isso. Ele está quase aqui de novo, mamãe! <risos> tá chamando a mãe. O nome da nave chama SSD Floatnik. Será? Será? Vai. Será? Esta arma é muito, muito E agora? É claro que é aquela parte embaçadíssima. Né? Não pode pular. Beleza. Ver aqui. Ok. Uh. Nossa. O nosso HP não está numa situação muito boa. Eu nem sei como a gente conseguiu <risos> sobreviver Mas tá bom, tá, tá certo Não tenho do que me queixar Aqui de uma alavanca Cinco alavancas destravadas Como eu chamarei este vídeo? Como passar do SS Flutnik? Pode ser, né? Vou colocar nas tags, como passar da SS Fluid. Hum, explodiu. Agora sim é um bom momento de salvar para recuperar o HP perdido. Apesar de a gente estar com o painel solar que faz com que recuperemos o HP gradualmente. Vamos lá. Chegamos finalmente, hein? Sal do reator, Haha! <risos> agora o quê? Hã? Isso é platino reforçado. Você nunca vai me pegar agora. Olha só legal. É que realmente quer platino reforçado, mas se a gente vier aqui neste negócio que está tudo edificado. Espera! você está fazendo? Não toque nesse núcleo! Não! Oh. Caiu fácil, né? Caiu pra caramba. A gente caiu novamente no deserto. Olha lá o, <risos> o pirata todo arrebentado. Isso é uma maneira de ovar a... a nave. Eu vejo que você pegou a ordem, a... a esfera, né? Vai falar com o chefe. Ele voltou. Do... Acampar. Voltou pra acabar. Ah, Eu não lembro de ter pedido para você quebrar a coisa toda. Ah! O núcleo estava alimentando né, a base. Bom, nesse caso é perdoável. Agora vem a, a sala do Macroom na fábrica. Meu Deus, a fábrica é assombrada. Nós temos que parar Lemuncos! Mas olha só que legal. Eu vou ignorar tudo isso aqui. eu vou aproveitar que nós estamos aqui e fazer o seguinte. Olha só que legal. Viu? Como a gente pula alto agora? Na Rocket Jump é possível chegar em lugares antes inalcançáveis. Com um esses poucos recursos que a gente tem, é possível fazer 100% do mapa agora. A gente pegou o segundo coração são, são três são dois fragmentos. A gente tem que ir para a fábrica assombrada. Vamos levar o negócio lá pro menininho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde nós temos que ir? Está no deserto artificial. Vamos para o subnet abandonado Vou tentar fazer um upgrade. Um upgrade de força, né? A gente vai precisar. Estou achando que ele custa 1.200 esse upgrade de força. É, 1.250. Achei tá de um capitalismo muito exacerbado. Exacerbado esse, esse ferreiro. Nós ajudamos ele. O primeiro upgrade ele cobra. Sabe quanto que ele ganha é? dinheiro com. A forja dele desativada, Zero, zero moedas. Muito bem, a gente deu uma olhada nas Crypto, crypto mines, né, para fazer 1.200 moedinhas e fazer o upgrade aí do nosso. Nossa espada, né, vai falar nosso ferrão aí. Feito, uma marretada, agora a gente dá muito mais dano. Ah yes! Lemoncos, sei lá, falou alguma coisa, a gente pulou muito rapidamente. Eu sempre faço esse tipo de bobagem. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá para a fábrica abandonada, fábrica assombrada. Deixa eu ir deixar que ele achar é aquele legal. A gente vai parar bem aonde tem que ir. Dá uma noção a gente tem que atravessar tudo isso aqui. Não tem segredo, pelo mapa, se você já está nesse estágio de jogo, não tem nada demais, né? É... Ali do lado do oeste, tá vendo? Tá vendo tá no meio da tela oeste? Tem um salãozão, então a gente tem que abrir. Vamos lá, a gente vai por cima. Deixa eu mostrar aqui, matando um inimigo com uma onda para Vários os inimigos morrem com é uma única cara. Muito cuidado Vamos morrer agora Tá manter ter um sabor né, de ter que refazer toda essa parte Salvou! salvo e recarregado. E aqui é a área onde a gente tem que vir. Tá vendo? Mecha Lab. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, nesta área. A gente tem que chegar bem nesta área aqui. E eu acredito que o último o próximo vídeo é o último episódio deste jogo sensacional. Se vocês gostaram do episódio de hoje, não foi desafiador, né? foi mais labiríntico. Operação dos labirintos Fica assim então pessoal, deixa seu like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhada nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania, as recomendações e o que der na nossa ativa também Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta, tá lando e fica assim, até o próximo vídeo e vamos amizade.